Bem, simplesmente, que nem uma intro muito feia, muito muito estranho, muito de um bebê muito muito muito cagado, muito, muito, muito cagado mesmo, sério, muito cagado, muito cagado mesmo. Sem brincadeira, tá, tô, tá muito cagado. <risos> to, tô todo cagado mesmo. E que eu, ai, não, não tô conseguindo mexer no cantar. não é cantar, não é. Peraí um pouco, peraí um pouco. <risos> Ai meu Deus. Essa Entra é muito engraçada. Essa Entra é muito engraçada. Apareceu até nos piores itens, mas ninguém deixa crédito. Eu que criei a eu Eu sou o. Eu, eu sou o criador original da intro. Sério. Isso aqui não funciona. Peraí, Ó. Clica aqui, ó. Não vai. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui, né? Peraí, peraí. Aí. Peraí aí um pouco, galera. Peraí um pouco, galera. Eita. Ah, mano, olha o Então Pronto, consegui aqui, né? Mas, ó, quando, quando eu tento colocar o negócio aqui alinhado, ó. Não vai. Deixa desalinhado aqui, ó. Tá, Ó, eu vou deixar a intro aqui em 3, 2, 1.